Senhor presidente, eu fui convidado para a entrega do manifesto de apoio de 200 entidades ao STF. Esse documento é, manifestava-se contra o discurso do ódio e da violência contra o Supremo Tribunal Federal. Bem, eu não fui. E não fui porque seria eu a favor do discurso do ódio e da violência contra os ministros do Supremo Tribunal Federal? Não. Não fui porque entendo que estão confundindo discurso do ódio e violência com a manifestação legítima da população, da sociedade brasileira em se opor ao comportamento de alguns ministros do STF, cujas decisões cada vez mais se afastam do desejo da sociedade por justiça. Os ministros do STF não são deuses, não estão acima da crítica da população. Eles são servidores do povo, assim como nós. Nós, servidores eleitos. Eles, servidores por concurso. Eles servidores por indicação. Portanto, temos que inverter essa lógica de que quem tem poder é maior do que aqueles que lhe conferiram o poder. Sou contra o discurso do ódio, mas a favor da liberdade de expressão daqueles que têm o direito a tudo, inclusive de nos xingar porque pagam os nossos salários. Obrigado, ao deputado Antônio de Paula.